Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou aqui com a presença da Thaís, voltando hoje para o canal, né Thaís? Isso aí pessoal, depois de muito tempo eu tô de volta. Voltando não para o canal, para os canais o Thiago Furacão e para o canal Casal Furacão. O pessoal tava pedindo muito, Thaís, quando a Thaís vai voltar? Ela tá fazendo falta no, no, no canal, você indo sozinha é muito perigoso. Quando que ela vai voltar? Hoje, a Thaís está aqui, mas não é toda a investigação que você ainda vai poder ir, né Thaís? Não, ainda não fui liberada 100% para lugar muito longe de estrada de pedra. Sim. A gente está aqui hoje numa lenda, né Tiago? E esse local aqui é asfalto e a gente andou só uns 2km de estrada de pedra, então assim, é tranquilo. Agora quando for estrada longa, estrada de pedra, quando... a gente vai, né Tiago? A gente vai para muito lugar que é 30km de estrada de pedra, então esses lugares eu ainda não vou poder ir. Sim. Hoje a gente estamos aqui em uma lenda Tô trazendo a Thaís numa lenda nova vai ser, Essa lenda aqui vai ser nova para vocês também Eu já vim aqui de dia Já fiz a exploração dessa lenda Dessa casa que saiu lá no Casal Furacão Que é, na verdade, que é esse canal aqui Que esse vídeo vai sair pro Casal Furacão Esse vídeo que vai sair pro Casal Furacão, Thaís E a gente vai fazer uma investigação Hoje, aqui na, numa lenda né? Estamos de frente com a casa Uma casa muito sinistra, né Thaís? Muito. A gente não entrou lá ainda, vamos ver se ela tá aberta mas o que foi me passar dessa lenda aqui, tá isso? Eu vou contar lá no, no vídeo que vai sair do, na investigação. Vai sair lá no Tiago Furacão, que o link tá na descrição, pessoal. Hoje a gente estamos aqui pra falar que Thaís está de volta pro canal. Conta pro pessoal o que. que por que, que você estava afastada? Que talvez tem gente que não assistiu o vídeo. Mas conta aí pro pessoal. Eu fiz uma cirurgia, né? Realizei um, um sonho aí. Eu fiz, coloquei silicone, fiz uma lipo. <risos> e, e é isso aí, realizei um sonho de muitos anos atrás e agora a gente conseguiu realizar E tive que ficar de repouso, né Thiago? Hoje tá com... acho que 18 dias, 18 mais ou menos, 18 dias que eu fiz essa cirurgia Quase 20 dias, né? É Galera, ó, vocês devem estar escutando uma barulheira de ué, ué, ué, ué. É muito sapo que tem por aqui, né Thaís? tem é. Será que tem lagoa por aqui, alguma coisa? Uhum. Eu não cheguei a ver de dia, cara tem uma caixa d'água aqui, cara, muito sinistro E é isso aí, pessoal. Ela ficou praticamente quase... Já vai fazer quase 20 dias que ela tá afastada do canal. 18 dias pra ser exato, né, Thaís? Aham. Uhum. É, nesse tempo, saiu algumas investigações que ela estava participando. Mas essa investigação, essas investigações, pessoal, é... A gente gravou antes de mim fazer a cirurgia. Sim, a gente conseguiu fazer bastante investigação, deixar adiantado algum, algumas investigações que ela estava participando, pra gente soltando, né, Thaís? O pessoal não sentindo tanta falta. E muitas desses dias, todos os dias, eu saí pra fazer as investigações que... Eu fiz a investigação sozinho, que é uns locais aí muito perigosos, né, Thaís? Que fui Várias sozinho. lendas que você foi, né? Várias lendas. Vai sair alguns vídeos ainda que eu fiz a investigação sozinho, que já tem a investigação é, gravada. E você ainda vai continuar indo em algumas investigação sozinha, né? Quando Sim. for para muito longe, Estrada de Pedra, eu não vou poder ir ainda. Eu tô usando aqui a placa, ó. Ela, Ela tá, tá com... grossa aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas tá usando uma placa aqui ainda e tô usando a cinta, ó. Pessoal, não saia do vídeo que eu vou dar uma mostrada nesse vídeo aqui ainda pra vocês da casa ali. Então não saia, fica até o final. A gente tá dando a explicação aqui que a Thaís tá de volta pro canal. Vocês estavam pedindo bastante pra ele ela voltar. Ele chorou muito, gente, pedindo pra mim voltar, que ele não, não tava aguentando mais fazer as investigações sozinho. Não, não pessoal, na verdade, é assim, ó. É, vocês estavam pedindo bastante pra ela estar voltando. Não, nem era pra ela estar aqui hoje, né, Thaís? né Nem era, ela tinha que ficar mais um tempo ainda de... de repouso, sem estar andando em estrada de, de chão, né? De estrada de, de é. pedra, né? Mas, como aqui é um local que a gente não andava muito estrada de pedra, falei, vamos lá, Thaís, vamos lá comigo. Qualquer coisa, eu vou fazer a investigação, ela fica no carro, não sei ainda, vamos ver. É, a gente combinou se tiver alguma coisa perigosa, se começar muitas manifestações, ela eu tá... saio porque eu não posso levar tomba, eu não posso correr, eu não posso é, extravasar para não dar nenhum problema na cirurgia, né? É. Deus me livre, a recuperação já não é fácil, imagina ter que refazer. Então, Deus me livre, vamos né? tomar cuidado. Sofreu bastante também. Nossa né? Senhora. Pessoal, saiu, eu vou deixar no, no link da descrição o vídeo que, ela, que a gente falou sobre a cirurgia dela, que ela foi... No dia da cirurgia, né, Thaís? Isso. No dia da cirurgia, o link tá aí na descrição pra vocês assistirem. Quem não assistiu, um vídeo bem legal aí, foi tipo um vlog, né, Thaís? Bacana Se vocês quiserem saber mais sobre a, a cirurgia ou alguma outra coisa da nossas vidas deixa aí nos comentários também que a gente tá querendo trazer vários vídeos diferentes aqui pra esse canal Casal Furacão, né, Thiago? É isso aí. A gente vai deixar aí no link da descrição o nosso Instagram pra vocês mandar perguntas lá se vocês quiser que a gente faça um vídeo respondendo algumas perguntas se vocês querem que ela responda algumas perguntas sobre é, a cirurgia que ela fez tudo. alguma curiosidade, não só na cirurgia, Sim. qualquer curiosidade, vai lá no nosso instagram a gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá, né Thiago? É. e a gente vai fazer um vídeo tirando todas as suas dúvidas que a gente quer ficar cada vez mais próximo de vocês então pessoal, espero que vocês estejam felizes aí por até estar de volta no canal Sei que muitos estavam com saudade. Os eu que também... me odeiam, eu estou de volta. Não, porque me odeia. adoram, eu estou de volta também. Ela fez muita falta aí, porque ir sozinho nesses locais aí realmente não é fácil, pessoal. Quando precisa eu vou, é o meu trabalho. Aconteceu muita coisa aí, nessa, nesse meio termo aí que eu fui sozinho. eu mas... ficava muito preocupada também em casa. Às vezes eu mandava mensagem e ele não respondia. Via que não tinha chegado no celular dele. Nossa, é... É difícil, gente. É, pessoal, não é fácil, mas... Graças a Deus aí, Deus sempre nos acompanhando, sempre nos abençoando o carinho de vocês sempre também do nosso lado, do nosso coração é o nosso apoio é o que nos dá força, né Thaís? esses dias que eu tava em casa, eu estava sempre ele respondendo no WhatsApp, Thiago, Sim. pessoal e o pessoal tem um carinho tão grande pela gente que a gente não tinha nem dimensão Verdade, disso, também. gente muito obrigado pelo carinho, não tem nem palavra pra descrever o carinho que vocês têm pra gente as mensagens bonitas que vocês mandam pra gente obrigado mesmo, de coração pessoal, é... Para quem assistiu até aqui o vídeo, quero agradecer de coração. Fico muito feliz aí por ter estado sempre nos acompanhando, ter assistido esse vídeo aqui. Peço para você deixar o like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. A gente vai mostrar um pouco da casa por fora para vocês. E a gente vai entrar dentro dessa casa, vai fazer investigação. Mas vai sair lá no Thiago Furacão. Que vai... Vou deixar o link do canal aí na descrição. Não sei... e provavelmente esse vídeo aqui vai sair primeiro do que... A investigação que a gente vai fazer aqui. Espero que dê tudo certo. Né, Thaís? Que Isso Deus aí. nos abençoe nessa investigação aí. Eu vim de dia na casa. uma casa bem assustadora, sinistra. Mas eu espero que seja tranquila de manifestação, essas coisas. É, mas de dia que eu assisti o vídeo lá, né? Tinha... Era bem mais tranquilo do que olhando aqui, pessoal. Agora de noite, aqui, nossa cara, senhora. esses barulhos... É complicado. E galera, só para vocês terem ideia. Na hora que vocês vê a, a frente dessa casa, quem assistiu vai lembrar. Tinha sangue. Nas paredes dessa casa Saindo do fogo Vamos dar mostrar pro pessoal aí? Vamos lá, Thiago Galera, é isso aí, bora lá mostrar essa casa aí pra vocês Bom, galera, olha essa casa aqui, pessoal Ó, quem assistiu o vídeo vai lembrar disso aqui, ó Essa casa aqui, ó Tem arame farpado, cara Tem uma santinha ali Cara, não tinha aquilo ali não, Thaís Sapato de criança, Sapato de criança. Olha ali, mano aqui tem outro sapato ó tem aí o ó chinelo. galera ó só para vocês ficarem curioso cara olha que casa sinistra mano. e aí Thaís partiu lá para dentro vamos lá Thiago. bora lá vamos. eu tô curioso para saber para investigar esse local cara essa casa é muito grande se ela não tiver, ela tem quase uns um 100 metros quadrados, só olhando por fora. É muito grande, cara, muito grande. Bora lá, lá, então? Vamos lá. É isso aí, galera. Fica ligado lá no canal Thiago Furacão. Um beijo no coração de vocês e um grande abraço. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!